Graças a Marvel e a DC, quadrinhos e cinema estão cada vez mais sintonizados. Mas não é de hoje que eles andam lado a lado. Você sabia que essas obras que eu vou falar nesse vídeo também são adaptações dos quadrinhos? Não deixe de comentar durante o vídeo se você sabia ou não. Então vamos para a lista. O anti-herói americano. Nada de peripécias com heróis usando colãs coloridos ou explosões de blockbuster. Aqui é sobre Gente Como a Gente. Por meio da visão cínica e ácida de Harvey Packer, famoso quadrinista underground que fez sucesso ao lado de Robert Crump com o quadrinho American Splendor, tanto os quadrinhos como o filme são autobiográficos, fazendo o maior mérito dessa obra ser dialogar com os quadrinhos e com a própria vida real, criando assim uma metalinguagem diferente e interativa. Você vai se ver em vários dos momentos, assim como vai poder acompanhar criador e criatura se envolvendo de uma maneira nunca vista do cruzamento entre o cinema e o quadrinho. O quadrinho não se encontra aqui no Brasil, mas o filme está disponível na HBO Max e vale muito a pena assistir. Em 1996 foi lançado o filme O Fantasma, estrelado por Billy Zane e dirigido por Simon Windsor. Muitos não sabem, mas o filme é baseado em quadrinhos mais especificamente nas histórias de Lee Falk O Fantasma foi uma tira de jornal do gênero Aventura criada pelo roteirista Lee Falk e o desenhista Ray Moore as histórias contam as aventuras de um combatente do crime mascarado e usando uma roupa característica o personagem atua em um fictício país africano chamado Bangala a série de quadrinhos começou a ser lançada nos jornais diariamente em 17 de fevereiro de 1936 em preto e branco e a partir de maio de 1939, aos domingos com edição colorida. Em 1943, a Columbia Pictures, inspirada no sucesso dos quadrinhos, resolveu fazer o seriado The Phantom, sobre a direção de B. Reeves Eason e estrelado por Tom Tyler. O seriado teve 15 capítulos, o estúdio planejou uma sequência, contudo descobriu que os direitos haviam inspirados. O projeto foi alterado e se tornou o seriado The Adventures of Captain Africa, lançado em 1955 e estrelado por John Hart já em 1986 O Fantasma estrelou um desenho animado ao lado de Flash Gordon e Mandrake a animação Defensores da Terra foi transmitido pela SBT aqui no Brasil Defensores da Terra Falco trabalhou na tira até sua morte em 1999 felizmente ele conseguiu ver sua criação tanto na TV quanto nos cinemas o que era raro para histórias em quadrinhos o filme de 96 está disponível no serviço de streaming da Apple, mas seria interessante ver um remake ou uma nova história do personagem nas telonas. Tintin ficou muito conhecido aqui no Brasil pelo desenho que passava na TV Cultura. As Aventuras de Tintin foi o título de uma série de histórias de enquadrinhos criada pelo autor belga Hergé em 1929. O herói das séries é o próprio Tintin, um repórter aventureiro belga, e ele é auxiliado em suas aventuras desde o início por seu fiel cão Milu. Os dois apareceram pela primeira vez em 10 de janeiro de 1929, no Le Petit Vatien, um suplemento infantil do jornal Le Vatien Cycle. Mais tarde o elenco foi expandido com a adição do Capitão Haddock, entre outros personagens pitorescos. Em 2011, Tintin ganhou um longa em animação dirigido por Steven Spielberg, e com nomes como Peter Jackson, Kathleen Kennedy e Edgar Wright na produção. O roteiro é baseado em três histórias, o caranguejo das tenazes de ouro, o segredo do unicórnio e o tesouro de Hakan. Se você não sabia disso, deixaremos alguns links para as histórias de Tintin aqui na descrição. O Long ainda conta com um jogo de Playstation 3 e Xbox 360 com um modo multiplayer muito interessante. Assim como o fantasma, o filme está disponível na Apple TV. Um cut gótico que veio dos quadrinhos independente é o corvo. A série original de James O'Barr faz personagens com mortes dramáticas que não conseguem descansar em paz e retornam para se vingar. Nesse caso temos a história de Eric Draven e sua noiva que são brutalmente assassinados na noite que precede o Halloween. Um ano depois Eric volta dos mortos guiado por um corvo. Inicialmente sem lembranças do ocorrido volta ao seu antigo loft onde recobra as memórias e a dor da morte. Eric pinta em seu rosto os traços de um palhaço feliz e distorcido assim inicia uma caçada para se vingar de seus assassinos além do visual gótico de Alex Proyas o filme ficou conhecido também por seu palco da morte de Brandon Lee que foi baleado com munição verdadeira em uma das cenas infelizmente o filme não está disponível em nenhum serviço de streaming mas o quadrinho pode ser facilmente achado deixaremos na descrição o nosso link de afiliado da Amazon caso te interesse comprar Pode não parecer, mas comprar pelo nosso link e curtir compartilhar o vídeo ajuda muito ao nosso trabalho continuar. Hairstopper é uma webcomic britânica de drama adolescente escrito e ilustrado por Alice Walson. A webcomic foi adaptada na série de mesmo nome dirigida por Euroslim e lançada em 2022 na Netflix. Dividida até então em 5 volumes, segue a história dos estudantes Charles Spring e Nick Nelson, que se apaixonam. Ospen começou a publicar Headstopper em seu Tumblr em setembro de 2016. Ela ganhou seguidores significativos e decidiu começar a produzir e divulgar cópias físicas dos dois primeiros capítulos. Em 20 de junho de 2018, lançou uma campanha no Kickstarter e em duas horas alcançou a repercussão desejada. Alguns meses depois, em outubro de 2018, a Hat Children's Group adquiriu os direitos da publicação física de toda a série de quadrinhos. Aqui no Brasil, os quadrinhos estão sendo lançados pela editora seguinte. Você também encontrará os links para a compra dele aqui na descrição. No mais é isso, espero que tenha gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não assistiu, não esquece de assistir os outros dois vídeos. Até a próxima!